É ele, não é, menina? É ele que tá fazendo com que você passe noites e noites acordadas, sonhando com histórias que podem nem vir a acontecer. É ele que está te deixando com essa cabecinha toda voada, esquecendo de tudo o tempo inteiro. É ele, não é? Que tá fazendo seu coração bater acelerado, como se o mundo estivesse acabando e você precisasse correr, correr e correr. Só que o mundo não tá acabando, pelo contrário. E é ele que te faz acreditar que ainda tem muito mais pra se viver. É ele, né? Que meio que tirou o seu chão e te fez viajar sem sair do lugar. É ele que arrombou todas as suas armaduras e entrou a força aí dentro desse seu coração. E não quer sair por nada nesse mundo. É ele. É ele que tá te fazendo voltar a acreditar que quem sabe ainda possa dar certo. É ele, né? Eu sei, não adianta esconder. É ele, por mais que você disfarce, e finja, não tá nem aí, todo mundo percebe o jeito que você fica quando ele chega perto. O seu corpo treme, a sua boca fica, tipo, repuxada de canto, como se você estivesse se impedindo de sorrir. Mas, na verdade, estivesse sorrindo tanto por dentro que não dá pra esconder por fora. É ele que você procura quando vai pra essas noitadas e fica com vários caras na balada. É ele que você pensa quando imaginar o um futuro. É ele, eu sei que é ele. Eu sei que você tá morrendo de medo disso. Porque você já se machucou duas ou três vezes. E você não quer se machucar na quarta. Mas quem disse que dessa vez vai ser assim? Sabe, menina? Às vezes a vida dá uma chance pra gente. E a gente se esconde por medo. Não perde essa chance. Não deixa ele ir embora porque ele pode virar uma cicatriz no seu coração. E se virar, a paciência. Mas talvez não vire. Talvez realmente seja ele. Talvez todas aquelas bobagens que você imagina e aquela coisa de príncipe encantado, casinha, filhos. Aquela coisa que você não conta nem para suas amigas. Então, talvez aquilo tudo ainda faça sentido. Talvez seja ele também que pense em você antes de dormir. Talvez ele também esteja vivendo tudo isso. E talvez para ele... Também seja você. Mas isso você só vai saber... Se você aceitar que é ele. Sabe? Para de mentir para você. Para de se enganar. Para de enganar o seu coração. A gente sabe bem que é ele. É ele que te deixou assim. Pronta para viver de novo. Cheia de esperança que amanhã pode ser diferente. E pode, menina. Amanhã, depois e todos os outros dias. É ele que te devolveu essa fé, e seja lá no que for. É ele que te devolveu essa vontade de amar de novo. É ele que tá te fazendo florescer, porque você andava meio seca, meio triste. Então ele te deixou feliz de novo. E você não consegue entender porque ele só te olhou, e quando ele te olhou, tudo fez sentido. Você nem acreditava que esse papo de amor e de verdade existe, e que essa tal de alma gêmea tá por aí. Mas, de um dia pro outro, essas histórias que contam pra gente, quando a gente é bem pequeno, sobre metade da laranja, começaram a fazer sentido. E você sabe, no fundo, o que quer que elas façam mesmo. Você até tenta se enganar, dizendo que tudo vai passar, que é tudo passageiro, mas a gente sabe que não é. O amor, quando chega de verdade, fica. E pode ser ele. <risos>